Pessoas, aviso importante aqui. Estou fazendo live de DR. Toda segunda e sexta-feira, das 7 às 9 da noite. Eu criei um grupo no Discord. Todo organizado, bonitinho. Tem até bot que você pode colocar música pra ouvir na cal. E você pode jogar com qualquer pessoa, conversando na cal, entendeu? Cola lá. Eu vou deixar os links, tudo bonitinho aí. Valeu. Bora pro vídeo! Olá, meus amigos, espectadores, camaradas e haters. Aqui quem fala é o Marco. Prado Marco. Cara, hoje é 15 do 12 de 2022. Às 11h58 da manhã, quinta-feira. O dia amanheceu chuvoso aqui na Bahia, cara. 21 graus. 21 graus pra nós é um dia... Pra o baiano, cara, em si, é um dia de frio. Pra mim não, porque pra mim frio é abaixo de 15. eu gosto dessa temperatura. É onde eu me sinto à vontade. Tá perfeito pra mim. Eu estou aqui na minha cadeira de plástico, apenas de bermuda, sem camisa. Curtindo esse clima, sabe? Um clima agradável. Muito bem. Hoje aconteceu algo muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Um espectador né, com sentimentos conflitantes a respeito do D&R, o jogo mobile, cara. Ele fez alguns comentários num vídeo meu. Um vídeo em questão em que eu tento ajudar os novos jogadores a entender um pouco sobre o jogo. E onde eu dou algumas dicas para que eles não passem tanto aperto, sabe? Eu não sou contra você passar um aperto na sua vida. Mas... Mas, cara, eu sei que o ser humano consegue errar, aprender e passar esse conhecimento para outro ser humano para que ele não precise sofrer tanto. Mas sim, o sofrimento ainda se faz necessário para o seu aprendizado e o seu crescimento. Muito bem, cara. Estou aqui no meu quarto com um cheirinho de depressão, onde os meus medos, os meus pensamentos, eles estão sempre presentes na minha mente. E é um local... Onde eu também fortaleço meu corpo, né? Seja com exercícios, seja com reflexões. Sempre que você está, cara, de frente para si mesmo, você se fortalece, você se entende. Muito bem. Hoje eu acordei 5 da manhã, fui ao banheiro, cara, e eu acabei dormindo de novo. E acordei 8 da manhã, o que não é o normal. É normal, cara, eu acordar lá pelas 5, 6 horas da manhã e já começar meu dia. Fazer meus exercícios, é, tirar os meus lençóis e cobertas do chão, porque eu gosto de dormir no chão. Nos meus vídeos você vê muito bem que há uma beliche atrás de mim, só que essa beliche ela dorme vazia. porque eu durmo no chão, cara? Porque certa feita, quando eu ainda treinava jiu-jitsu... Eu lesionei a minha coluna. E aí foi aí que eu descobri o quão confortável é você dormir no chão. Nas primeiras vezes você deita no chão, você sente assim sabe um desconforto, é, uma coisa que um pouco um, te incomoda um pouco. Mas depois da primeira noite que você passa dormindo no chão, você sente uma disposição você sente a sua, a sua coluna alinhada. Mano, é surreal só você dormindo no chão pra você descobrir. No começo você vai sentir essas dores que eu te falei, o desconforto. Só que quando você acordar você vai estar renovado. Pois bem, eu arrumei os meus anéis, fiz meus exercícios físicos, porque se eu também ficar sem fazer exercícios físicos eu tenho uma alergia fodida na minha pele. E a minha pele, ela fica coçando do pé até a cabeça. Se eu ficar um dia sem fazer exercícios, é, qualquer coisinha que eu faça que acelere meu coração, me dá uma, uma coceira que parece que tá entrando agulhas na minha pele. Aí, toda vez que eu faço exercício, eu sinto um pouquinho disso. Só que... Sei lá, velho por eu estar tá fazendo exercícios, parece que é, é como se o causador dessa coceira fosse também um remédio. Porque quanto mais exercício eu faço, menos dessa coceira eu sinto. E também, se eu não faço exercícios, a, a lesão que eu tive na coluna, sei lá, eu sinto muitas dores. E quando eu faço exercício, eu não sinto nada. Eu, sei lá, eu fico perfeitamente bem, 100%. Eu me sinto, sei lá, um, um homem, cara. Mas o que que provoca essa sensação, cara? O que que te dá esse poder de você se sentir um homem? É você justamente passar pelo desconforto, você fortalecer o seu corpo e a sua mente. E hoje, esse ouvinte, esse espectador, eu não sei se ele é inscrito do canal... Chegou no nosso vídeo que ensina as pessoas a jogar, né? Um vídeo que tem um intuito 100% bom, 100% genuíno. Eu não vou falar o nome do vídeo e nem vou falar o nome do nosso espectador. Porque ele com certeza é uma pessoa muito reativa e ele vai ficar triste se eu revelar o nome dele aqui, cara. E eu não quero causar o mal de ninguém. Eu só quero crescer com essa, com esse ocorrido. E eu quero que vocês aprendam também alguma coisa com isso que ocorreu com a gente, tá? Eu vou tentar transmitir esse conhecimento aqui. Que eu tentei transmitir pro rapaz, né? Só que ele não conseguiu absorver. Pois bem. Ele chegou no vídeo em questão e comentou assim: "Desculpa de início, mas você já está bem avançado. Já tentou iniciar novamente para ver como está atualmente? Literalmente, agora é um abuso de anúncios e quem não pagar a conta premium não tem como avançar mais. Além desses anúncios serem para abrir as portas dos prédios, estou tentando fazer um levantamento de pessoas para abaixar a avaliação do jogo, não é mais o jogo que gostamos, infelizmente não vale mais nada. Para chamar a atenção deles, só abaixando as estrelas e reclamando em comunidade. Muito bem, se você está vendo esse vídeo agora, eu coloquei um print aí para você ver, tá? Eu não estou vendo esse print, eu estou diretamente na aba do jogo aqui, do vídeo, em questão... Em que o rapaz comentou tal coisa. Muito bem, cara. Algumas coisas que a gente pode apontar aqui nesse, nesse comentário. É o seguinte. Meu amigo. O jogo, ele te dá uma versão grátis. né? E dá para você jogar perfeitamente. Você pode jogar na versão grátis. Os únicos empecilhos que tem na, na versão grátis é o seguinte. Você não consegue é, <coughs> Você não consegue falar no chat com frequência, né? A cada 10 minutos você pode enviar uma mensagem no chat. Ok. Isso não atrapalha na sua gameplay. Segundo. Os pacotes, cara. Você, ao ser premium, você consegue enviar e receber um pacote por minuto já a versão grátis é, eu não lembro qual a quantidade de tempo mas sei lá deve ser cinco minutos ou 10 minutos coisa assim beleza a versão grátis ainda é jogável mesmo assim chegamos agora na questão dos anúncios meu amigo se você precisa assistir um anúncio para abrir a porta do prédio? <coughs> Se a versão premium você não é obrigado a ver anúncios ao abrir a porta do prédio, ok, tranquilo. A versão grátis você tem a opção de abrir a porta do prédio, mas para isso você tem que ver um anúncio, ok. Você não é obrigado a assistir o anúncio, né? certo. E antes de você abrir a porta do prédio, deve ter algumas localidades, sei lá, deve ter algum loot que dá para você fazer e que você não precise assistir o anúncio em questão. Então, ou você paga o premium para você não ver os anúncios, ou você assiste os anúncios para você poder saquear o que há lá dentro, ou você abre mão de, de abrir as portas dos prédios e, e, e recolher os itens que lá há. Ou você não joga o jogo, cara. Infelizmente, você tem um leque de opções na sua mão e você tem que fazer uma escolha. Não adianta você chorar, você reclamar você gritar para o mundo que você merece justiça cara eu sei que as pessoas colocaram na sua cabeça de que você merece um de, de que você merece ser feliz de que você merece é, que coisas boas acontecem na sua vida cara mas você não merece você simplesmente lida com as opções que tem na sua mão, tá? O universo, ele não vai te mandar flores. Não vai. Agora, uma coisa muito doida, cara. que esse rapaz está tentando fazer? Olha só onde ele está colocando a energia dele. Ele está levantando pessoas para abaixar a avaliação do jogo. Olha o quanto de energia que você tá gastando nisso, meu amigo. Você tem um jogo de celular e você tá aí bravo, nervoso, triste e você quer formar um grupo de feministas, um grupo de gordos, um grupo de Red Pills e você quer abaixar a avaliação do jogo só porque você não está feliz com o que o jogo é, cara. Por que que você não pega a sua energia e coloca em outro jogo? E coloca em estudos? E coloca em trabalho? Por que que você quer gastar a sua energia, fazer esse esforço tremendo, em desmerecer o jogo de outra pessoa, cara? Se você não está feliz com o jogo, Comente a sua avaliação. Fala lá bora, pô. Não estou feliz com o jogo. Vou colocar uma estrela. Coloca lá o porquê. Beleza. Agora, você vai juntar um grupo de pessoas pra fazer isso por quê, cara? Você tá querendo criar uma religião de, e quer converter pessoas baseadas no ódio. No ódio ao jogo... Porque o jogo não te agradou? Olha só, você tem várias opções. Você pode fazer uma crítica construtiva. Mas isso que você está fazendo é totalmente destrutivo e infantil. Por que, que isso é infantil, cara? Porque um homem... O um homem, sabe? É, hoje em dia, esse valor se perdeu. O valor da palavra homem. Um homem, ele não tenta criar um grupo. Ele não chora e tenta mudar a regra de um jogo. Um homem, quando ele vai jogar um jogo. <risos> Olha que bobagem que eu tô falando. Um homem jogando um jogo. Ai, cara. Eu... Onde é que eu cheguei na minha vida? Mas beleza. Um homem, ele não muda as regras do jogo. Ele vê. Ah, tem um jogo aqui pra eu jogar. Que legal. Deixa eu ver as regras dele. Ah... Se eu quiser abrir a porta do prédio, eu tenho que ver um anúncio ou pagar um prêmio. Beleza, legal, vou seguir a regra do jogo. Não vou abrir a porta do prédio, ou eu vou ver o anúncio, ou eu vou pagar o prêmio. É isso. Um homem, cara, um homem forte, ele não precisa juntar um grupo de pessoas unidos pelo ódio para destruir. Outro alguém, um homem forte, cara, ele luta com a sua própria força, ele não precisa da força, do ódio, de várias formiguinhas unidas para fazer o mal, sabe? Porque, eu não sei se você percebe, mas você tá unido, você tá unindo pessoas pelo ódio para fazer o mal. Isso não é pra fazer o bem, cara. Beleza, ok, minha resposta... Tudo bem, fulano? Ponto de interrogação, tá? Isso é uma pergunta. Porque eu sei que não tá bem, cara. Esse cara, ele não tá bem. Ele tá precisando... Ele tá precisando de alguma coisa dentro dele. Bom dia. Quero dizer algumas coisas e espero que você entenda. Eu soltei um vídeo há poucos dias ensinando como você pode ganhar um pouco de grana online... E você pode usar para comprar o Premium. Três pontos. Deixa eu ver. Tem mais. Ok. Segundo e mais importante. Se você está descontente com um jogo... Amigos, amigos, para aqui. Para tudo, para tudo. Levem essas palavras para qualquer área de vocês. Sério. Só precisa mudar uma palavrinha. Jogo. Essa palavrinha você pode mudar para casamento, essa palavrinha você pode mudar para é, um local em que você esteja, onde você esteja morando, trabalho, beleza. Caso você esteja com alguma, algum descontentamento na sua vida, mude a palavra jogo e coloque a palavra que traduz o seu descontentamento. Pois bem, vamos ouvir. Segundo e mais importante, se você está descontente com o jogo, pare de jogar. Não há motivos para você fazer algo que está ruim para você. Não há motivos para você fazer algo que está ruim para você. E está faltando aqui, mas eu, eu comentei, cara. Cara, eu já estou vendo aqui que o meu comentário ele foi incompleto. Coloque a sua energia em coisas boas. Não coloque ela no seu, nos obstáculos, tá? Você deve focar, cara, nas coisas boas e em passar por cima dos obstáculos. Agora, se você bate o dedinho na parede. E você quer destruir a parede? Você tá errado, cara. Coloca a energia em algo bom e construtivo, não em algo destrutivo. Sabe? Aí eu falei aqui embaixo. Eu estou fazendo live de DR na segunda e sexta. Se tiver demanda, talvez eu comece um novo jogo do zero lá. Se quiser colar, é o mesmo nick aqui. do Marco, abraço, coração. Aí beleza, ele mandou aqui. Não entendeu, né? Não estou reclamando da funcionalidade do jogo, é você só e você só vai ver se jogar. Abra uma nova conta e não pague a conta premium e tente e veja com os próprios olhos. Não ligo se reclamar ou tirar meu canal, só quero mostrar e falar a verdade. Eu tentei jogar, sabe? Eu vi a evolução desse jogo. Melhorou muito. Muito mesmo. É um dos melhores jogos de sobrevivência. Mas não atualmente. Tenho dinheiro para pagar a conta premium. Tenho. Mas não gasto. Minha opinião é que um jogo deve ser acessível para todos. Atualmente não é isso. Infelizmente... Muitos estão deixando o jogo, mas não estão reclamando ou baixando as estrelas. Assim não vai ter mudança. Pois bem, cara, ninguém vai tirar seu canal, meu amigo. E você é livre para você comentar aqui no meu canal o que você quiser. Só que você comentando no meu canal, obviamente, se eu achar interessante, eu vou comentar de volta. Que é o que eu estou fazendo aqui. E ninguém precisa se ofender por causa disso. Ok. Agora veja bem. Você está agindo como se tivesse descoberto uma nova religião. Estou bebendo água aqui. Você está agindo como se você tivesse descoberto uma conspiração mundial, cara e não existe uma conspiração mundial. Você está tentando mostrar e falar a verdade, ok? Mas a verdade é: o jogo está legal para mim, para você não está, ok? As duas premissas estão certas. Para mim, o jogo está legal. Para você o jogo não está legal, certo, né? Eu continuo jogando, fazendo lives na plataforma roxa, segunda e sexta-feira, das 7 às 9 da noite. Já você, meu amigo, se você não acha o jogo legal, você para de jogar. É isso, a gente tem que ter essa coerência. Na verdade, a gente não tem que ter nada, né? Mas, meu amigo, se algo tá fazendo mal pra você, por que você não larga? É muito mais fácil você largar do que você sair igual um louco gritando no deserto que o apocalipse está chegando, cara. Porque não está chegando o apocalipse, o jogo tá mais legal do que nunca. Cara, 10 reais você paga no premium. 10 reais. Agora chegamos aqui. Minha opinião é que um jogo deve ser acessível para todos. Ok. A sua opinião é que o jogo deve ser acessível para todos. E o jogo é acessível para todos. Inclusive, tem versão grátis e tem versão Premium e todas as duas são acessíveis. Né? Não vou dizer que o Premium não é acessível para todos. Até porque, se você está jogando esse jogo, se você tem um celular para jogar, você não está numa situação de extrema pobreza. Se você está comentando, no meu vídeo. E você tem um canal no YouTube que você faz jogos. Cara, você tem internet e você tem inteligência para conseguir grana para trabalhar, né? Você não tá passando fome. OK. Beleza. Acabamos aqui com com a premissa de que se você está Utilizando um celular. Gastando o seu tempo para jogar um jogo. E você está conectado na internet. Você não está passando fome. Porque se você estivesse passando fome. Você estaria trabalhando. Você estaria catando papelão, catando latinha, vendendo água. Ok, né? Você não estaria na internet comentando algo tão, tão fútil que é um jogo de celular, muito fútil, extremamente fútil, é um ótimo jogo, ok, agora, se você estiver numa situação de rua, e você comparar jogar esse jogo com lutar para conseguir um prato de comida, o jogo é extremamente fútil, ok, Muitos estão deixando o jogo, mas não estão reclamando ou baixando as estrelas. Assim não vai ter mudança. Meu amigo, você já parou para pensar que as pessoas estão deixando o jogo porque elas não querem mais jogar? Quando você termina um relacionamento, você não precisa sair no Facebook, no Twitter... Fazendo testão, Acabando com a reputação da sua ex. Dizendo que ela é o mal encarnado na Terra. É o que você tá fazendo com o jogo, cara. Por que isso, meu amigo? Se você não gosta, para. Se esse vídeo aqui não tá legal, procura outro. Só não... Mano, não fica onde você não quer, cara. Caralho. Meu, eu respondi aqui, tentei de novo. Cara, eu entendi totalmente o que você falou e te dei a solução. Qual que é a solução? Compra o Premium e eu indiquei um vídeo que você consegue, na internet, sem desembolsar nada, juntar dinheiro fazendo pesquisas e comprar a porcaria do Premium, que é 10 reais e... Que você tem o dinheiro pra pagar. Caralho. Aí ele responde aqui. Ah não, beleza. não. Deixa eu voltar aqui. Calma. Eu ainda não fui pro outro comentário. Tem a opção de você pagar o premium. Tem a opção de você jogar o jogo grátis. E tem a opção de você não jogar o jogo. Abandonar. Esquecer e viver tua vida, cara. Vive tua vida aí, porra. Ok. Uh, indo para o comentário do rapaz. Uhum. <cười> indo para o comentário do rapaz. Oh, eu acabei de ver que ele comentou outra coisa aqui que eu não tinha visto antes. Beleza. A sua solução é pagar. E para quem não quer pagar? Mesmo com a sua dica. Você fez uma solução para poucos. E deixou a comunidade de lado nessa agora. Já pensou em quem está começando? Meu amigo. Tá, eu vou pausar o seu comentário aqui. E vou responder esse pedaço. Cara. E para quem não quer pagar, mesmo com a sua dica. Cara, sai da porcaria do jogo. Para de jogar. Abandona. Mas pelo amor de Deus, cara. Vai botar tua energia... Numa coisa boa. Meu amigo, tá parecendo o feminista de 2017. Tá parecendo o grupo de gordo que, que não aceita um médico dizer que ela estando gorda ela está num grupo de risco. Cara, é tão simples. Se eu te der a solução de você juntar um dinheiro online no aplicativo, no Google Rewards, pra você poder juntar todo é, a cada pesquisa que você responde. Você ganha alguns centavos. Você vai lá, junta 10 pila. Beleza. Comprou o Premium. Felizão, vai e joga o jogo. Se você não quer essa solução, e mais, se você tem dinheiro pra pagar e você não quer pagar, cara, puta que pariu, tu não vai juntar. Um monte de nego chorão. Pra querer. Pra, é, reclamar e, pra, e, e abaixar a avaliação do jogo na Play Store, cara. Que loucura! Cara, que loucura é essa, velho? Puta que pariu! Bota tua energia em algo bom, mano. Agora, eu abandonei a comunidade? Cara! Eu dei a solução mais maravilhosa do mundo! pra galera, baixar um joguinho de celular e se divertir. Cara, puta que pariu se tu não tem a competência de baixar um aplicativo, de responder pesquisa, de ganhar uns trocadinhos e juntar pra comprar um jogo pra você se divertir, tu vai ter que competência na tua vida, meu amigo. Me responda, cara. Você vai servir pra fazer que trabalho? Você vai servir pra fazer que faculdade? Cara, você não vai conseguir nem limpar um quintal. Você não vai nem conseguir manter sua saúde. Tu vai ficar se entupindo de comida? Tu vai virar um, um gordo? E tu vai morrer do coração, cara? Tu vai se afundar nas drogas que, e... Não que eu ache a droga ruim, tá? Eu acho a droga muito boa. Mas, depende da pessoa. Porra. Cara, entenda. Eu não, a, eu não abandonei a comunidade. Eu dei a solução. E quem quis, seguiu. Quem não quis, que abandonou. Sabe? E eu não tô nem aí. Eu não quero ir atrás dessa galera que abandonou eu quero que eles abandonem eu quero que eles vão embora porque novas pessoas vão vir novas pessoas estão vindo pessoas que estão aderindo à solução seja parte da solução não seja parte do problema entende o que eu estou tentando dizer você pode ser parte da solução ou ser parte do problema, e você está escolhendo ser parte do problema. Caralho! Já pensou que mesmo com todos os canais dando dicas, ainda não vão conseguir avançar? Oh, meu Deus, cara! Agora eu faço uma pergunta para você. Quantas pessoas querem fazer medicina? Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Praticamente todo mundo. Quantas pessoas fazem um concurso para PM? Milhares. Dezenas de milhares. Quantas vagas existem? Aqui na Bahia, no máximo duas mil. Milhares perdem. Seja porque não conseguiram. Seja porque não se esforçaram, ou as vagas são poucas. Ok. Você vai ficar chorando, cara? Puta que pariu. Não, né, velho? Não vai ficar chorando. Cara. Caralho. Vive, cara. Vive. Fala assim, porra, tem esse obstáculo aqui, eu vou passar por cima. Agora você... Tem um obstáculo na sua frente, você quer parar, aí tá vindo pessoas no caminho pra passar por cima do obstáculo, você quer parar elas junto de você e chorar e gritar pro céu que Deus tinha que remover o obstáculo da sua frente porque você merece uma pista lisinha, sem buracos, cara, puta que pariu, mano. Não seja essa pessoa, cara. Não seja essa pessoa que para e chora. Seja a pessoa que passa por cima. Ou, na verdade, seja quem você... Tu... Ou seja quem tu quiser, mano. Seja quem você quiser. Mas saiba que tem a opção de você passar por cima. É isso. E agora, uma verdade mais clara pra você. Tá, isso aqui é o comentário do cara, tá? Eu esqueci de avisar. E agora... Uma verdade mais clara pra você. 10 reais pode ser falta atualmente para muitos. E na minha opinião, deixando claro mesmo. Prefiro comprar comida ou dar esse dinheiro para quem não está comendo agora. Oh, meu Deus! 10 reais! Você vai matar a fome do mundo inteiro com 10 reais? Caralho! Meu amigo, você vai matar a fome do mundo inteiro com isso? 10 reais pode ser atualmente falta para muitos agora eu te garanto se você tá jogando um jogo se você tá comentando na internet se você tem um celular se você tem um computador cara 10 reais vai, vai ser falta para você cara toma vergonha na cara toma vergonha na cara mano e você vai comprar comida para alguém com 10 reais o que você compra com 10 reais, eu sei eu consigo comprar dois pacotes de proteína texturizada de soja porque eu tô tentando botar eu tô tentando ficar forte cara, ficar igual um super saladinho eu tô comendo a porra da soja porque minha grana tá fudida e eu estou fazendo esse canal aqui pra ver se eu ganho grana pra melhorar minha vida e melhorar a vida das pessoas ao meu redor, beleza mas você claramente, cara, você claramente não tem vivência, mano. Você não consegue ajudar ninguém com 10 reais. Se você compra um prato de comida, um prato de comida, hoje em dia tá o quê? 15 reais aí na média. Você não consegue comprar nenhum prato de comida pra matar a fome de um mendigo, cara. E você tá nessa hipocrisia do caramba, falando, comentando na internet que você prefere matar a fome de alguém? Mano! Você é só um, um, um hipócrita, você só tá comentando na internet pra se sentir bem, mas você não ajuda porra nenhuma de ninguém. Você não ajuda ninguém, porque se você ajudasse, você ia saber o preço que é pra ajudar, cara. Você nem sabe o preço que é comida. Caralho! E você tá aqui na internet, pagando de bom moço, cara. Puta que pariu. Beleza, próximo comentário do cara. Estou me arriscando. Estou. Por que, não me arrasca... por que não me arriscaria por um jogo que gosto e que está se autodestruindo? Como falei, não é a reclamação do jogo. E sim, há uns anúncios para abrir umas portas e construções. Oh, meu Deus. Nem mesmo quando mudaram para gastar energia, quando abrem as portas, eu reclamei. Mas em vez de solução, só piorou. Como resultado. Como falei antes, muitos estão deixando o jogo e os que estão começando e não querem pagar contra o prêmio não estão conseguindo avançar. Já falei e falo novamente. Vá olhar com os próprios olhos e veja. E mesmo que você passe do início do mapa por ter experiência, se pergunte se os outros vão ter a mesma sorte. Se quer mostrar um jogo que gosta, fique à vontade, faça o que quiser. Mas no chat está como público e tem o direito de falar. Sim, Clara, você tem o direito de falar. Total. Eu não tenho raiva de você, não, mano. Eu, eu, eu gosto, eu gostei do seu comentário. Porque você me deu um vídeo inteiro pra eu fazer. Cara, pô, cê, você é livre, mano. E tamo junto, carai. Só que eu não vou parar sentar do seu lado e chorar. Isso eu não vou fazer, cara. Ok. Um, no, é, você me deu o direito de falar. Já que você permitiu, estou deixando esse aviso para mais de um canal, não apenas o seu. Caralho, tu tá saindo de canal em canal, reclamando do jogo, chorando, mano. Putz. Quando comecei a postar vídeos, pensei muito sobre dar dicas, mas no final vi que não faz diferença. Oh, meu Deus, claro. Se você usar essa premissa aí de você tentar dar dica pra tudo na vida, não faz diferença, porque em tudo na vida as pessoas vão desistir. Em tudo na vida as pessoas vão falhar. Em tudo na vida as pessoas vão abandonar, cara. Meu amigo, é, sei lá, é, é, são poucos os que persistem. São poucos os que alcançam. São poucos os que chegam em algum lugar na vida, cara. Eu tô há quase um ano postando um vídeo no YouTube. Eu parei muito tempo. Quando eu parei, eu não avancei nada. Agora, não sei se você percebe, eu sempre estou testando um vídeo diferente. E eu aprendo, eu erro, e assim, cara. E graças às vezes que eu escolhi não parar e avançar, meu canal pegou, sei lá, 200 e pouco inscritos, tem mais de mil horas assistidas. Alguns comentários legais, alguns haters. E a vida é assim, cara. Você não fica chorando porque você não é famoso, porque você não tem o um melhor equipamento, porque você não faz os melhores vídeos. Cara, só faz os vídeos. Só continua. Só anda. E se você não quiser continuar, vá para outra área. Tente uma coisa diferente. E se você não quiser tentar, abandone. Mas, puta que pariu, não precisa juntar um grupo de pessoas pra chorar, mano. Tá, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, cara. Eu tô com a boca seca, cara. Pega dando um no peito aqui de tão rápido que eu tomei essa água. Ok, uh... os jogos têm seus próprios tutoriais, não precisa ensinar literalmente, mas os de sobrevivência ainda são difíceis por ter muitas informações. Então te agradeço por seus vídeos, continue assim, vai ajudar muitos, mas no assunto de avaliação geral você está por fora e dentro da caixa. Uma solução não resolve uma prova de 10 questões de matemática diferentes, puta que pariu. Olha o malabarismo mental que você tá fazendo, cara. Então, fico na espera dos seus próximos vídeos. Estou com raiva. Não, como falei... Ah, eu acho que ele falou, não estou com raiva. Como falei, é a minha opinião. Tá, mano, eu também não tô com raiva. Eu só tô tentando mostrar minha opinião também. Estamos aqui os dois no mesmo bar. Só que, como eu disse, eu escolho não chorar. Eu escolho seguir em frente e tentar passar por cima do obstáculo. Quando eu não tô com vontade de jogar D.I.R., eu não tô com vontade de jogar D.I.R. Mas a minha opinião só diz respeito a mim e a sua opinião só diz respeito a você, cara. Agora, uma coisa muito interessante é você não, não vai colocar a sua energia nesse lado, mano. Esse lado aí você tá agindo como se fosse uma feminista. Cara, não é assim, mano. Se você tá gordo, porra, abaixa aqui no chão agora, nesse momento, e faz 10 flexão. Depois, faz 20 abdominal. Diminui a sua comida. Diminui um pouquinho o carboidrato. Tenta comer mais verdura, mais fibra. Agora, mano, você, não, você vai juntar um grupo de gordo e dizer que o gordo agora é, é, é o novo saudável? Não é, cara. Não é, porra. Cara, que viagem, mano. Aí você continua aqui. Se quiser conversar, mas estou aqui. Sua opinião também é importante. Se ficou com raiva porque fiz o um comentário criticando o jogo em um aspecto, entendo. Mas saiba que isso não vai prejudicar seu canal em si, espero que entenda, tá, mano? É o seguinte, a minha opinião é essa, eu, eu já disse. Mano, se você quer continuar, continua. Se você quer parar, pare. Se você quer conseguir o Premium, consiga. É tudo escolha sua, cara. Mas, porra, juntar um monte de gente pra abaixar... A avaliação do jogo não dá, mano. Caralho. Ó, oh, um abraço pra você. Um abraço total aí. Eu não tô com raiva de você. É que... Puta que pariu, mano. É muito triste. É, é muito triste aí. Você vê uma pessoa que tá num, numa numa espiral destrutiva, assim, sabe? Você tá num, num comportamento autodestrutivo, mano. Você não, você não consegue perceber. É isso, cara. Eu vou acabar por aqui. E fui. Tá, pra finalizar isso aqui, mano. Agora eu vou pagar um micozinho aqui. Editor. Solta aí pra mim uma batida triste Uma, uma batida reflexiva Sei lá, vocês se virem. Você alguma vez se perguntou por que Faz sempre as mesmas coisas sem gostar Mas você faz sem saber por que você faz E a vida é curta por que deixar que o mundo lhe acorrente os pés? Fingir que é normal estar insatisfeito. Será direito que você faz com você? Por que você faz isso? Por quê? o padrão do emprego. Sem ver que o patrão sem Esteve em você E dorme com a esposa Por quem já não sente amor Será que é medo? Por que? Você faz isso com você Por que você não para um pouco de fingir E rasga esse uniforme que você não quer mas você não quer, prefere dormir e não ver, porque você faz isso, porque... <risos>